E aí, pessoal, tudo bem? Esse valor z, essa estatística z, mede o número de desvios padrão acima ou abaixo da média um ponto está. Ok, vamos tornar isso um pouco mais concreto. Digamos que você seja algum tipo de biólogo marinho e você descobre uma nova espécie de tartaruga. E há um total de sete tartarugas. Toda a população dessas tartarugas é igual a 7, e aí você quer medi-las. Por isso, você se preocupa com os comprimentos das tartarugas. E, claro, isso é em centímetros, porque são tartarugas muito pequenas. E aí você mede todas as tartarugas que são adultas, e aí você encontra 7 dados. E o que essa população quer dizer? Pause o vídeo e pense um pouco a respeito. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média do tamanho dessas tartarugas. E como podemos calcular a média dessas tartarugas? Simples, nós somamos todos esses valores e dividimos por 7. E quando fizermos isso, vamos encontrar uma média igual a 3. E se você utilizar esses pontos e a média, você pode calcular o desvio padrão da população. E claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente calcular esse desvio padrão sozinho. Eu já fiz o cálculo aqui, e o desvio padrão é aproximadamente 1,69. E, com essas informações, você consegue calcular o valor z para cada um desses pontos de dados. Vamos calcular. O valor z vai ser igual ao dado menos a média dividido pelo desvio padrão e esse numerador vai te dizer o quão acima ou o quão abaixo você está da média. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o valor z utilizando esse dado, você ia pegar 2 e subtrair pela média, e dividimos isso por 1,69, que é o desvio padrão, e isso vai ser aproximadamente menos 0,59. Para esse 2, vai dar o mesmo resultado. E uma maneira de interpretar isso é que esse valor é um pouco mais do que meio desvio padrão abaixo da média, e com isso podemos fazer um cálculo semelhante. E você pode fazer cálculos semelhantes. Para valores que estão acima da média. Por exemplo, esse 6 aqui. Qual é o valor z? Pause o vídeo e tente descobrir isso. Vamos lá, então. Vai ser 6 menos a média, que é 3, dividido pelo desvio padrão da população, que é 1,69, e que vai ser aproximadamente 1,77. Ou seja, é maior do que um desvio padrão, mas ainda é menor do que dois desvios padrão acima da média. E Eu sugiro que você pause o vídeo e tente determinar o valor z para esses dados aqui. E uma pergunta que você pode estar se fazendo é por que nos importamos com quantos desvios padrão acima ou abaixo da média um dado está? Futuramente, você vai ver que, na estatística, o valor z é uma maneira muito útil de pensar sobre o quão usual ou quão incomum um certo dado é. E isso vai ser muito importante quando começarmos a fazer inferências com base em nossos dados. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. E até a próxima, pessoal!